Olá rapaziada, Bruno Clash aqui e hoje um vídeo muito top com 10, 10 dicas incríveis pra você começar muito bem no Castle Crush e se dar bem demais contra os adversários destruir os adversários nos castelos do Castle Crush se liga só aqui no canal Bruno Clash É meus amigos, já estamos aqui no canal Bruno Clash para mostrar pra vocês as 10 dicas incríveis Imperdíveis para você se dar bem aí, dicas para iniciantes, para você se dar bem, para começar bem aí o seu jogo e aí evoluir de uma forma certa para poder subir nos castelos do Castle Crush. Isso mesmo, já estamos aqui na tela inicial, essa é a tela inicial do jogo e depois de eu ter falado sobre os decks, agora vamos falar sobre dicas para você se dar bem aí na sua progressão no jogo, tá? Então vamos lá, vamos começar, são 10 dicas. Primeira dica, deixar sempre os baús cheios. E abrindo, isso mesmo, esses baús laterais aqui, ó, que temos quatro aqui, ó, tem três trancados e um abrindo. Esses sempre deixar aí, sempre que possível, deixar todos cheios, todos lotados e com um abrindo para você poder ganhar tempo e o seu, o seu ciclo de baús sempre ser bem aproveitado, sempre ganhando mais cartas para poder evoluir suas cartas. Essa é a melhor forma de você crescer ali, até porque em certo momento ou você vai crescer ganhando cartas assim ou comprando. Então, se você não quer gastar dinheiro a princípio... Esta é uma forma ideal, e deixar ele sempre aí lotado é uma, é uma indicação de que você tá fazendo bem Aí seu trabalho tá jogando bem, tá conseguindo deixar sempre um baú abrindo e todos lotados Isso é muito bom ponto pra você rapaziada Dica 2 galera, complete o baú da vitória para abrir baús maiores rapaziada É esse baú aqui ó, baú da vitória ali ao lado direito, ali em cima Onde você tá vendo ali o baú da vitória, ele é disponível uma vez por dia O meu, eu já fiz daqui duas horas, abre de novo pra mim E ele vem um baú um pouco mais... um pouco melhor, eu diria Um pouco melhor, um baú um pouco mais agradável para se receber Porque tem cartas muito boas também E você pode ter aí boas surpresas Então eu sempre deixo ali, nunca perco Nunca deixo de abrir aí ou fazer as, as vitórias Conseguindo oito vitórias você abre um baú da vitória Pra poder ganhar cartas, tá? Então não vacila, essa é a dica número 2 Dica 3, rapaziada Jogar sempre os desafios diários Pra ganhar carta lendária Pra poder também acumular baús, ganhar os baús Eles ficam aqui, ó, nesse local Então, esses aqui são os prêmios da semana Você vai vendo ali, ó Que você consegue ali acumular os prêmios da semana A primeiro, primeiro desafio Eu não consegui fazer Porque eu tava voando pro Brasil de volta eu tava em Dubai, vindo pra cá Não consegui perder um Fiquei tristão essa semana, então eu não vou conseguir pegar o prêmio final, né? Lá no final da semana eu ganho uma parte de uma, um fragmento lendário. Então aqui embaixo, ó, você vai ver ali, ó. Colete cinco fragmentos lendários para obter uma carta lendária. Eu não tenho essa... A, a, aliás, eu tenho essa carta, peguei ela já. Mas é uma carta a mais e lendária. E lendária é muito difícil de conseguir, né? Então, completou uma semana, você ganha um fragmento. Cinco fragmentos, você ganha uma carta lendária. Então para desbloquear uma nova carta você pode escolher aqui qual a carta que você quer começar a desbloquear, tá? Mesmo eu tendo perdido o primeiro dia lá porque eu tava viajando, ainda vale a pena abrir, tô fazendo todos os, os desafios diários. Por quê? Eu ganho baús, ó. Baú normal, um baú é, mais, mais fortinho, um baú melhor, um baú mais recheado. Aí tem cartas, cartas comuns, cartas raras, cartas épicas, tem também ouro pra você, então tudo, todo esse caminho vale a pena. E no final, é claro, tem o um bônus do fragmento, do, do lendário também que é muito top E sempre um modo muito divertido para você jogar Esse daqui você já nasce com 6 é, No máximo você vai ter 6 cristais e não 12, não 10 ali como você tem né? Então a, a ideia é ter ali os 6 cristais Então não adianta você levar uma carta que custa 10 Você nunca vai poder usar Então você tem que sempre se entender qual é o desafio que está aparecendo aqui E fazer um deck de acordo Utilizando aí os decks possíveis no desafio Diário, o prêmio da semana também é muito importante Então é isso, essa aí é a terceira dica Vamos a quarta dica Se você gastar gemas, ah eu quero gastar gemas Quero colocar gemas aqui no jogo O que ajuda bastante, não vou mentir Você faça aí uma forma muito inteligente Você jogando, você abrindo os baús normais Você vai ganhando ouro, vai acumulando ouro Vai acumulando todos os baús que você vai abrindo Você vai acumulando E aí isso é interessante Porque você tem um sistema de cofre de porquinho, então é o seguinte, eu já estou no nível 8, que é um nível muito alto, ou seja, já fiz muito isso Por que que acontece? Está até passando aqui na tela a imagem que eu separei para vocês do porquinho é, Onde você tem é, a possibilidade, está até aqui do meu lado, aqui, ó. coloquei aqui para poder saber também Que é um porquinho nível 2, esse é nível 8 que eu tenho Porquinho nível 2, você para abrir ele, você gasta 300 gemas ah, Bruno, eu vou abrir ele, vou gastar 300 gemas, vou ganhar essas cartas. 21 comuns, 6 raras, 1 épica garantida. E aí ainda tem, é claro, chances né, de ganhar lendário e tal. Tem 548 de ouro. Mas olha que legal, você gasta 300 para abrir e você ganha de volta 330 gemas. Ou seja, você gastou 300 gemas para abrir, gastou, ganhou todas essas cartas, ganhou ouro e ainda 330 de gemas de volta, ou seja, você ganha 110 gemas, 110% de gemas de volta. Então isso é muito importante. Por exemplo, esse meu porquinho aqui, ó, que eu tô acumulando, ele quando bater ali e fechar o nível 8, ele vai estar tá custando 20 mil gemas pra abrir. É muita gema, Bruno, mas é na hora que você abre, você ganha de volta 22 mil gemas. Ou seja, é um investimento, né? É um investimento, você vai fazendo aí pra poder. É, ganhar muito, muita carta E gemas de volta Então você vai ter até um lucro Então vai subindo aí na medida possível Se você quiser gastar gemas para utilizar aí o porquinho Que é uma forma muito inteligente De subir nível de carta E também recuperar as suas gemas de volta É muito importante Dica ótima, hein Dica número 5 Treinar combos Que você sabe que o seu adversário Dificilmente vai conseguir segurar Ou que dificulte a vida do seu adversário Por exemplo o meu combo aqui, o golem, o golemzão é um tanquezão, e eu coloco a cura atrás, a anjinha, ela vai curando né, as tropas que estão na frente dela, naquele range, é, e ela vai curando ele, então, ou seja, dependendo do que tiver ali combatendo com o meu golem, vai tomar dano, e o dano que ele der no meu golem, o, a, a anjinha vai curar, então, acaba sendo é, necessário que o cara gaste mais ali pra poder matar esse combo meu. Outro exemplo de combo, você tem também possibilidades, você pode usar a pirata atrás do, do golem, a pirata atrás, por exemplo, do rei caveira, porque ele vai ter que gastar muito para se defender do rei caveira e o dano vai vir de trás, o dano que é real mesmo, que mata a sua tropa de defesa, é o que vem de trás e atrapalha demais. Um outro muito famoso que você vai encontrar e deve ter encontrado já, é o elemental de lama e por trás dele você vai ver aí, difícil, dificilmente você não vai ver, o Mago, meu Deus, que combo chato. Mas é, é isso, essa é a ideia: combar cartas para poder atrapalhar a vida, a defesa do seu adversário. Qualquer coisa que ele colocar ali, esqueletos que acaba rapidamente com os elementais, acabam todos morrendo porque dá é dano área, o Mago e acaba com tudo. Então, combos é muito importante você saber utilizar. Então, essa é a dica número 5. A dica número 6 complementa a dica 5. Isso mesmo, ah montei meu deck Brunão, vou testar, vou testar no ranked, não, não faça isso Vem aqui ó, segundo íconezinho aqui, modo de treino, vai no modo de treino e treine esses combos Treine pra saber se tá funcionando, se tá rolando, se é um combo que você consegue jogar bem E aí sim você vai pro modo ranqueado, pra não perder troféus né rapaziada, não vacila Tá muito top, então monte seu combo e treine no, no treinamento né, no modo de treino Dica número 7, dica não número 7, até a Siri já gostou, muito bom. Dica número 7, melhore apenas as cartas que você curtiu jogar, não gaste ouro à toa. Esse aí eu sofri na prática, porque eu queria é, subir meu, meu castelo, e eu comecei a gastar ouro porque eu comecei a ver que tava ganhando muito ouro, com, com o porquinho e tudo mais, né? E aí eu falei, nossa que da hora, mano, e aí eu percebi que... Chega uma hora que falta o ouro né, então o ouro apesar de parecer que não, o ouro é muito importante e difícil de coletar também tanto quanto gemas né, então não melhore todas as cartas ao mesmo tempo, depois que eu percebi eu deixei algumas para melhorar aqui, não melhorei, mas melhore somente as cartas ou as cartas que você mais joga, tente montar um deck que você curte, foca nele e vai melhorando as cartas de acordo aí. Com o que você tá jogando, tá? Então é isso, ó. Tanto que eu tenho uma carta aqui pra melhorar e eu não tenho o ouro pra melhorar ainda, tá? Então foca nisso daí que você vai se dar bem. Vai ser bacana. Outra coisa pra vocês. Número 8. Tenha feitiços no seu deck. Tá aqui. Então eu tenho três tipos de feitiços. Quatro cartas são feitiços. Eu tenho o Redemoinho de Vento. Tenho também o, a Nevasca. E tenho também o Inferno, que são... É, feitiços, né? São feitiços, não são tropas Mas tem uma coisa Você tem que levar no seu deck, é muito importante E é ter as, esses, esses feitiços no deck Porque tem horas que não adianta você colocar uma tropa Você vai acabar perdendo elas Como eu falei, se tiver um mago por trás do golem Colocou esqueleto? Vai perder Colocou arqueiras, as, as arqueiras Eu esqueci o nome delas aqui, ó ah, É, as arqueiras Vai cair, vai morrer, então não vale É mais fácil você queimar eles com o inferno E depois defender Somente o golem que está na frente. Então é importante você ter também feitiços. Mas, aí uma dica extra nessa, nesse oitavo, nessa oitava dica, galera. Se você puder usar nas, na, na, na, na hora que você estiver tá jogando, dê preferência para as cartas, as tropas. Se você puder. Como eu disse aqui, se tiver um mago atrás de um golem, você não vai colocar nada ali para defender porque vai perder. Vai cair para o mago, né? Mas se, por exemplo, não tiver um mago, tiver uma anjinha e você tem uma carta que dá muito dano no golem, prefere a carta. Por quê? Ela vai counterar e vai contra-atacar. E aí o cara vai ter que se defender, ele vai gastar pra se defender. Ou seja, se você puder, utilize tropas. Se não for viável, utilize aí sim os feitiços, tá bom? Dica muito importante, isso pra todo mundo que joga Clash Royale também, já é uma dica muito importante também e é a mesma pegada, Tá? Bom, dica número 9, galera, dica número 9, muito importante. Mesclar o seu deck com cartas pro início do jogo e cartas pro fim do jogo. É muito importante porque no início do jogo você começa com duas, dois cristais somente. E ele vai subindo gradativamente, dois, três, quatro, vai subindo bem devagarzinho ali. E você tem tão um tempo que você precisa aguardar pra poder utilizar cartas mais pesadas. Ou seja, se você não tiver cartas leves pro começo do jogo, se você tiver só... Um deck de pesadões O cara vai fazer um combo no começo do jogo com cartas leves Você não vai conseguir jogar nenhuma carta pra alterar Ele vai derrubar praticamente metade do seu castelo E na hora que você começar a jogar cartas pesadas Elas vão ser destruídas, elas vão ser destruídas Pelas cartas leves e de custo baixo Por exemplo, os esqueletinhos aí Se ele tiver colocado muito Na hora que você colocar uma carta Provavelmente ela deve cair e você vai perder o jogo Então tem que ter mesclado Tanto que eu tenho aí Cartas que tem 1 um de custo e carta com 10 de custo. Então, ó, parte de cima praticamente até 4. A parte de baixo de 5 a 10. Então eu diminui, eu fiz meio a meio exatamente, galera. Isso é uma dica muito boa. Não vá nem com muito leve, nem com muito pesada, porque pode faltar aí pra você em algum dos dois momentos, tá bom? Dica 10. A última dica, mas não menos importante, galera. Sempre que possível. Entre em um clã Se não me engano é nível 3 pra você poder entrar no clã Entre no clã pra você poder pedir cartas Como a galera tá pedindo aqui, ó Que aí eu posso doar cartas pra galera E ainda ganho moedas e experiência, né? Moedas e os, os XPzinhos, né? Pra poder ganhar força aí e subir seu castelo Então toda vez que eu dou ali, ó Eu dou eu ganho 50 moedinha nesse caso E 5 de experiência Esse daqui é menos, ó Esse aqui, ah não, é 50 também, tá? Beleza, essa aqui que é menos ó, 5 mais 1 um de XPzinho Então isso daqui são oportunidades pra você poder é, ganhar é, XP e ouro Além do mais importante, pedir cartas Então nesse nível você vai querer pedir cartas pra melhorar suas cartas Então essa é a hora de você ir lá e pedir a carta que você precisa E a galera doando você aí consegue melhorar elas muito mais rápido, tá bom? Dicas incríveis, dicas incríveis e muito importantes para vocês poderem melhorar a sua gameplay, principalmente no início do jogo, entender como funciona e aí sim partir para um nível mais hard, tá bom? É isso, galera, um vídeo rápido para vocês, mas muito importante, 10 dicas, 10 dicas de como você se dar bem no Castle Crush. Acerto ou não? Acerto ou não nesse conteúdo, rapaziada? Comenta aqui embaixo. Deixe seu comentário aqui, fala o que você achou e eu quero saber aí se você curtiu as dicas, tá bom? Muito obrigado a todos, se você quiser mais conteúdo assim de Castle Crush, se liga só, se inscreve aí e deixa o seu likezão. Tamo junto, falou, um abraço e foi!